Oi, tudo bem? Eu sou o Burjá, e este vídeo faz parte de uma série onde respondo as perguntas mais frequentes sobre oração. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e dê um like para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas. Se tem alguma dúvida sobre a oração, deixe aí nos comentários. Então nós vamos falar hoje, é, na verdade, vou responder a perguntas que foram feitas pelo, por um questionário que eu coloquei disponível no Twitter, coloquei disponível nos grupos e pedi para que as pessoas me mandassem perguntas sobre oração. Já tenho tratado sobre esse tema muitas vezes por aqui e você... Espero que você tenha tido as informações necessárias para gerar mais dúvida, Porque quanto mais conteúdo a gente absorve, quanto mais conteúdo a gente ouve, mais dúvidas vão surgindo. E é bom, todo professor, pelo menos eu, eu gosto muito de alunos e de pessoas e de irmãos e irmãs que perguntem constantemente sobre tudo aquilo que vai aparecendo. Porque a, o, a pior coisa que pode acontecer na vida cristã é você dormir com alguma dúvida. Mas vamos lá. É, as perguntas chegaram. eu dividi em dois blocos. Eu dividi no bloco da teologia da oração e um bloco da prática da vida de oração. Alguém vai dizer, mas, pô, mas brincadeira, teologia da oração, até, até <risos> nada da, da oração tem uma teologia? Tem regras, eu já disse isso em outros vídeos, há um regramento, há uma orientação sobre a oração. Algumas perguntas esbarram em conceitos básicos de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem sou eu, conceitos básicos sobre salvação. O que, me, o que mostra, infelizmente, infelizmente, eu digo isso com coração doído, que a, a nossa, a, as nossas escolas bíblicas dominicais, os discipulados, eles eles se perderam em algum canto da história e deixaram de dar conteúdo teológico profundo para os alunos. Então Nós estamos formando um pessoal que, que se envolve com a igreja, mas não consegue se envolver com Deus. E é triste isso, né? é uma triste constatação. Falam de Deus, mas falam sem conhecê-lo e sem experimentá-lo. Porque a teologia não significa que é uma experiência teórica apenas. Se você encontra um teólogo que tenta dizer para você, olha, a teologia está tá, tá totalmente, tá totalmente distante da igreja, da vida prática, esse teólogo precisa ser internado ou confrontado, porque a teologia bíblica é, em tese, uma teologia da experiência. que só o fato do Espírito Santo inspirar as escrituras já é um ato de experiência. Só o fato de Deus falar com os, os homens e mulheres ao longo do texto bíblico, ao longo da história da igreja, já é a construção de uma, uma construção prática, experimental. Então a oração não é só teoria, mas tem teoria. A oração não é só prática, tem também o seu conceito, porque com o conceito estabelecido, tudo fica mais fácil. Se você sabe, por exemplo, que macarrão não pode. Não, ao fazer o um macarrão, ele tem um ponto, né? As dicas de Masterchef, ele tem um ponto de, de, de cozimento, mais ele fica pastoso, vira uma massa, menos ele fica duro. Você tem um conceito teórico, cada um tem o seu jeitão, né? Põe a água fervendo, põe o macarrão com a água fervendo, alguém então já põe o macarrão pra ferver junto com a água, mas o ponto do o macarrão é universal então não tem como mudar isso, então isso tudo é conceito. Então vamos lá. A primeira parte está dividida sobre uma parte mais teórica ou a teologia ou o envolvimento daquilo que está dizendo sobre a oração. A primeira pergunta que chega é a seguinte, existe uma maneira certa de orar? Existe uma maneira certa de orar. Existem maneiras erradas de orar, mas isso não quer dizer maneiras certas de errar no sentido do jeito com que você faz. Esse maneira aqui eu estou entendendo como motivo ou motivação. A Bíblia fala que quando você chega a Deus com a motivação equivocada, esta oração é feita de uma maneira errada. Tiago 4 ensina isso, o Tiago 3 na verdade, né do 3, do, do capítulo 3 até o, o, o capítulo 4, o Tiago vai dizer que as nossas motivações, elas nos levam a fazer coisas erradas e inclusive orar do um jeito errado. Então existe uma maneira certa de orar? Sim. Qual é a maneira certa de orar? Com o coração com as intenções corretas no coração. Esse é um conceito que precisa ser entendido. Então, existe uma maneira certa de orar? Então, quando eu sei que, o que a maneira correta de orar está ligada, a, não à a, a posição, né? mas à motivação, sim. Então, tem um jeito certo e tem um jeito errado. Eu gostaria de dividir com você tudo o que tenho aprendido do Senhor ao longo dos meus anos de atuação como pastor e professor. Para isso, só preciso que você faça como mais de mil irmãos e irmãs de todo o Brasil, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde Portugal já fizeram assinar a nossa lista de transmissão do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.